Deputado, Presidente, não nos deputado. peça pela sua régua, rapaz. Não nos peça pela Pouca sua régua. Pouca porque estão se vendendo. Não, Nós não, não vamos aceitar aqui... É é é do... E a pergunta que se faz hoje é quanto custou esses votos na Comissão de Constituição e Justiça? Está aí na imprensa. Respondam aqueles que votaram nessa famigerada reforma da Previdência. Está aí nos corredores da casa que os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência na CCJ vai receber de 10 a 40 milhões através do orçamento. Isso é um escândalo. Isso é a velha política que diz que ia derrotar. Esta reforma é uma reforma que vai trazer miséria, desemprego, e para ser aprovada a denúncia está nos jornais a nível nacional. 40 milhões para cada deputado que votou a favor lá na CCJ. Esse é o preço que Bolsonaro está impondo para esta casa para aprovar um projeto de contra e, rapaz, o povo trabalhador. Está seus para aprovar respeito, estou falando, eu estou falando, por favor, pres presidenta, presidenta, presidenta. Vamos, vamos manter a ordem no plenário. O deputado Senhor Daniel está com a palavra. Depois, deputado José Medeiros, se quiser pedir a fala... É, por favor, reponha meu tempo, presidenta. 30 segundos, reponha, Não. por favor, por João da... Sim, 30 segundos, deputado. 30 segundos, eu vi. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, eu dei um minuto para o senhor, o senhor já tinha falado. Repetindo, presidenta, a denúncia está nos jornais para aprovar a reforma da Previdência na CCJ, é 40 milhões para cada parlamentar. Você esse é o preço, preço que, que Bolsonaro e foi, Paulo Guedes é estão pagando, esse é esse está, pagando está, contexto, está nos jornais do dia de hoje. Casa. Não adianta gritar. Não respeito. gritar. Respeito, é público, respeito. respeito. Por favor, deputado Vermelho. Três minutos na tribuna, Vossa Excelência. Peço a ex esse plenário. Peço, Giovana, peço a esse plenário. Colegas de plenário. Deputado, eu, deputado Vermelho, não adianta vocês gritarem. Eu desliguei os microfones. Não passei a palavra. Deputada Érica, eu passei a palavra ao deputado Vermelho. Peço respeito. Não é gritando que nós vamos conseguir avançar nesse país. Deputado Vermelho. Obrigado presidente pela condição do trabalho Eu gostaria de fazer aqui Hoje uma conversa muito importante Com os caminhoneiros Minha cara presidente Eu como filho de caminhoneiro também E designado pelo Nosso presidente Para relatar o projeto de lei 10.354 Que trata da isenção de multas Dos nossos valentes Corajosos caminhoneiros Quando Quando da organização. Brasília, 23 de abril de 2019, eu gostaria que fosse a sua excelência, favor, presidente. eu não Desculpa. passarei um minuto para ninguém nesse momento, eu estou lendo aqui um ato e vocês aguardarão até o momento que eu passo a fala. Alterado, ninguém vai conseguir resolver nada. Deputado, agora eu não passarei um minuto a vocês, enquanto vocês não se acalmarem. Aquelas portarias não, não, que, sem querer ser desrespeitoso aos técnicos do governo federal colega está querendo. Deputado, fazer é, um respeito ao, ao, ao deputado Vicentinho que está agradeço, na tribuna. Agradeço. A agradeço. Palavra. A discussão aqui do PSLPT tá parando o Brasil. Desnecessário. Brasil. O país está parando. Essa situação no plenário. Deputado, plenário. por favor, reponha o tempo de liderança do deputado Vicentinho. Eu Alterado, agradeço. eu não passarei o tempo para ninguém. Eu não posso ouvir calado. Um deputado que me antecede vir ofender os seus colegas parlamentares. Quero dizer ao nobre deputado que se ele está acostumado com um governo corrupto, que faz esse tipo de toma lá da cá, o governo Bolsonaro não faz nada disso... E, deputado, o senhor vai ter que provar isso. O senhor traz uma denúncia vazia para esse respeitado plenário de que deputados, colegas seus, parlamentares, recebem dinheiro em favor de um voto na CCJ. O senhor vai ser levado ao conselho de ética dessa casa porque não é admissível que um deputado traga mentiras para esse plenário a não ser que ele esteja acostumado com mentira desse go governo corrupto que é o governo do PT. O governo Bolsonaro não trabalha assim, deputado. O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos. O governo está ofertando cargos. O governo está acertando os deputados. Essa conversa aconteceu na reunião, na casa do presidente. Não, não nos meça pela sua régua, rapaz. Não nos meça pela sua régua. Pocado porque estão se vendendo. Nós não vamos aceitar aqui do tio. Deputados, peço aqui aos deputados que mantenham a tranquilidade, a calma. Essa discussão não adianta nada ao nosso país. Deputado Aliel, desculpa. Deputado Aliel, não passarei mais. Eu tentei, eu tentei ser democrática. Não tem como. Eu continuarei as breves comunicações. Extrapolou? Tudo hoje nessa tarde Extrapolou tudo Vocês não estão tendo calma Não estão respeitando os colegas Não respeitam quando falam Então, deputado Marco Feliciano Deputado Capitão Augusto Deputado Capitão Augusto Deputado Domingos Sávio Deputado Domingos Sávio Deputado Carlos Jordi Carlos Jordi Deputado Carlos Jordi, está no plenário e não está me ouvindo. Três minutos na tribuna. Três minutos na tribuna, deputado Carlos Jordi. Não suspenderei a sessão. Manterei a sessão nas breves comunicações. Querem agitar? Agitem onde quiser, não nesse plenário. Boa tarde, senhores. Não tão boa tarde diante de ofensas como essa vindo da oposição. E como disse aqui o um deputado do PSL, Daniel, realmente eles estavam acostumados com essas práticas, mas não no nosso governo. Porque se há algum recebimento de recursos para votar a favor da Previdência, que prove, que prove, porque nenhum de nós do governo, e eu entendo aqui perfeitamente a revolta do vice-líder do governo Medeiros, nenhum de nós recebeu um centavo por isso o que nós queremos é uma previdência que corrija essas distorções históricas que já ocorrem há muito tempo e que nenhum governo teve a coragem para fazer as mudanças em que cortam na própria carne como agora o governo bolsonaro está fazendo o que estamos vendo aqui é o retrato que ocorreu ontem e nos outros dias em que houve o debate da Previdência por parte da oposição, uma oposição que quer ganhar no grito, que está acostumada a fazer baderna, a turma da chupeta que vai à frente da presidência da CCJ para impedir a votação e, não, e sabem que não tem voto para impedir essas mudanças que o Brasil está pedindo. Nessa não é uma política de governo, é de Estado para o Brasil voltar a crescer. A oposição quer ver o Brasil agora pegando fogo, quer ver o Brasil derrotado para que eles possam voltar ao poder. Ninguém ofereceu por parte do governo, e eu faço, falo aqui como vice-líder do governo, nenhum centavo para aprovação. Da PEC, ainda como admissibilidade na CCJ. Lamento profundamente a vergonhosa atitude da oposição aqui. O clima hoje aqui está esquentando. A gente tem de colocar aqui um gelo, porque os deputados ficaram nervosos. E não vale a pena a discussão, nem o embate físico, o que vale ao embate político. O Brasil leu o que a Folha de São Paulo falou. Eu não estou acusando ninguém. Eu não estou falando de ninguém, apenas a Folha de São Paulo que disse. E se querem processar, processa a Folha de São Paulo. Como assim? A Folha disse que 40 milhões de emenda parlamentar para os deputados que vão votar na reforma da Previdência. Eu não tenho nenhuma prova, não estou acusando ninguém, eu acho que tem de se apurar, porque é muito grave. Eu quero dizer em alto e bom som aqui que eu não vi nenhum deputado acusando colega. Seria uma irresponsabilidade de um parlamentar acusar um colega. Quem está acusando é a Folha de São Paulo, que diz que houve a reunião entre os líderes partidários com o chefe da Casa Civil, que foi oferecido 40 milhões em emendas para os parlamentares que votarem favoráveis. É uma matéria jornalística. Se é verdade ou não... É, de, é problema na Folha de São Paulo. O que nós precisamos é apurar. Nós temos que anunciar, porque é muito grave contra o Parlamento brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.